versão brasileira É gris é Ela chegou tipo uma Tem nessa tem nessa mesa Apostas altas, só tem milionários nessa empresa Vejo -so falando que isso é pacto com a que eu faço no estúdio é o que o Lebron faz Casas cestas nos Lakers 40k nesse sneaker Quem é o que essa vadia fez, nesse me, me com o pente estendido Louca pra caçar o mano mano. tô sem paciência Ela vem na minha casa fazer coisas diferentes Que ela faz os seus stories só fica feliz quando a banca a vida cara 15k lava nas horas pra deixar tudo em roupa É que depois ela aparece na minha casa Tira nossas roupa cara porque ela é uma loba E na minha mesa eu só contrato milionário Caos, todos meus amigos empresários Otários, aqueles que pularam da jangada E hoje querem tá comigo na vida boa do iate A vida cara, ela é uma loba E sempre quer tá do meu lado, mas não vai Ela chegou tipo uma loba Quer aumentar os números do seu arroba Te, te, te tira a roupa e fica louca Essas balas deixam a vista tão Igual essas apostas as pernas dela dobra Não me olha desse jeito que assim cê me quebra Os do seu piscino, peito e a tatu de cobra Conheço o jogo que cê joga, sei que não tem regra Parece uma loba Falou que quer um bagulho sério, mas a mão é boba Só não tem que esse papinho de minha mãe sua sogra Eu tô dropando a bala azul pra combinar com a rouba Já tô ligado que sua amiga é pousada em mim Não tô nem aí, ah, pro quanto ela olha Vai tá forte, pique essas doses de gin ah. Se eu faço chover, cê sabe quem molha Ela chegou tipo uma loba